Quando pensamos no marketing, costumamos pensar nele como algo extremamente atual, que o marketing é uma ciência, ou uma arte, dos nossos tempos, do século 21, das gerações Y e Z. Mas é aí que muitas pessoas se enganam. Você já parou para pensar ou pesquisar sobre o surgimento e a evolução do marketing? Sim? Não? Bom, independente da sua resposta, fica comigo até o final desse vídeo, que você vai aprender sobre a história do marketing e mais um pouco. Você deve se lembrar de ter aprendido na escola que Gutenberg inventou a prensa tipográfica em 1450, pois saiba você que essa invenção revolucionou a comunicação humana e muito. Pela primeira vez era possível produzir textos em massa e distribuí-los a mais pessoas, afinal antes disso todos os textos tinham que ser escritos à mão. Apesar dessa invenção de Gutenberg, foi apenas no século 17 que jornais e revistas começaram a ser publicados em massa. A partir daí, jornais e revistas, então, tornaram-se um meio para que as empresas e os marqueteiros do período publicassem seus primeiros anúncios. E assim como foi dito por Cazuza, o tempo não para. A tecnologia, assim como o tempo não para, e com o avanço de cada dia da origem do marketing, até os novos meios de fazer marketing. Devido à demanda de mercado, aconteceram muitas mudanças. No meio de tudo isso, importantes estratégias de marketing foram criadas, sendo as fases da evolução do marketing representações dessas mudanças. Atualmente, contamos com cinco fases do marketing. O marketing 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 e, por último, o marketing 5.0. Para entender como essas fases foram essenciais ao longo do tempo e o impacto delas no mercado atual, fizemos uma lista para descomplicar. Então pega a caneta e o papel e vem conferir com a gente. Marketing 1.0, conhecido como era dos produtos e mercado, trata-se do modelo tradicional. No início, o importante era produzir e oferecer os produtos a todos que quisessem comprá-los. Nessa fase, os produtos eram bem básicos se comparados com o que temos hoje. Henry Ford, o responsável pelo case de maior sucesso da época, o Ford T, automóvel produzido entre 1908 e 1927. Em seus sete primeiros anos, o fabricante oferecia a possibilidade de o cliente escolher a cor do carro, no entanto... A partir de 1915, Henry Ford decidiu restringir a produção do automóvel apenas à cor preta. E essa ação, por menor que pareça, trouxe mais agilidade ao processo de fabricação do automóvel, contribuindo para uma queda no valor de cada carro, de 440 para 390 dólares, aumentando a sua acessibilidade. O próprio Henry resumiu isso muito bem. Qualquer cliente Pode ter o carro da cor que quiser, desde que seja preto. Então, como no Fordismo, o objetivo das companhias era padronizar seus produtos, otimizar seus processos para poder oferecer um preço acessível e atingir a massa. Marketing 2.0 Surgido na Era da Informação, durante o início dos anos 90, com o começo da Revolução Digital, veio com ela o acesso à informação em que o consumidor consegue comparar preços, produtos, marcas e qualquer fator que lhes ajude a melhor satisfazer as necessidades e desejos. Aqui o foco era tentar associar o produto às características e perfil dos consumidores de uma forma genérica. Assim é criado o conceito de o cliente é rei. Todas as ações são feitas para conquistá-lo, seja através de um produto mais sofisticado uma comunicação diferente ou melhor preço. Nessa fase, as empresas precisam segmentar melhor o público-alvo, pois os produtos não podem mais ser básicos e servidos para a massa, então há um investimento em qualidade para satisfazer um grupo mais específico. E fique ligado hein, foi nessa época que foram criados os 4 P's que vão ser as chaves para a sua estratégia de marketing. Marketing 3.0 É conhecido como a Era dos Valores, um conceito que possui foco no consumidor, mas também está ligado a aspirações, valores e espírito humano, movido por três eras, a Era da Participação, a Era do Paradoxo da Globalização e a Era da Sociedade Criativa. Com a passividade abandonada na etapa anterior, essa nova etapa surge das mãos do norte-americano Philip Kotler, em 2010. Suas abordagens são totalmente suportadas pelas anteriores, mas ele define o objetivo de marketing como aquele de um lugar para criar um mundo melhor. As empresas adotam esse conceito, se diferenciam por sua missão, visão, valores e como isso contribui para a sociedade. A Dove foi uma das pioneiras no posicionamento de mercado. A empresa se coloca como uma defensora da beleza natural das pessoas. Marketing 4.0 A conectividade é um fator muito importante e mudou de fato a história do marketing. O seu princípio é a busca por consumidores via internet, com determinadas necessidades e desejos que possam ser atendidas pelo produto genérico, customizado ou com pequenas alterações, antecipando o que o consumidor iria buscar e no conhecimento não apenas dos consumidores atuais, mas dos futuros consumidores. Ou seja, quase tudo é baseado na internet. Aplicativos, sites, portais, blogs. Os fabricantes trocam as lojas físicas com altos custos por sites de venda. Mas isso não significa que todas as empresas deixaram todas as estratégias de lado e investiram 100% no digital. Deve haver um equilíbrio para fornecer experiências online, mas também offline. Afinal, existem outros fatores que são importantes durante o processo de decisão de compra dos consumidores, como as comunicações de marketing, as opiniões de familiares e amigos e seus próprios conhecimentos e preferências. Por causa da conectividade, alguns conceitos tomaram outros rumos. Os 4 P's mencionados anteriormente do Marketing 2.0 evoluíram de forma a incluir os consumidores, formando-se assim os 4 C's, que é a cocriação, moeda, currency em inglês, ativação comunitária, comunal activation e conversa. Em resumo, podemos definir o marketing 4.0 como uma combinação do marketing online e offline entre empresas e consumidores. Chegamos então no conceito mais recente, apresentado também por Philip Kotler em 2020 em meio à pandemia do coronavírus. Nela as empresas precisam estar preparadas para os desafios do crescimento das relações comerciais pelo meio digital. Muito além de uma gestão tecnológica altamente baseada em dados, inteligência artificial e automação, as empresas vão precisar focar e adequar as suas ofertas não só ao bem-estar humano, como também buscar atingir o lado emocional dos consumidores. As principais características aqui são a conversão dos consumidores em embaixadores da marca, apoio de causas justas, demonstrando responsabilidade socioambiental corporativa. A utilização do marketing sensorial para atingir os cinco sentidos do consumidor em ações que exploram os sentidos humanos para vender. O tato, o olfato, visão, audição, paladar. Envolve o consumidor de uma forma invasiva, sem ser intrusivo. Neste sentido da humanização e do bem-estar humano, um ótimo exemplo somos nós mesmos. A Uníntese está no mercado EAD, que traz todos os benefícios descritos no marketing atual desde 2004. Sim, nós estamos ficando velhos, mas não paramos no tempo. Venham conhecer nossos cursos. O marketing faz parte deles.